Eu vejo ele, tipo, muito como uma coisa que precisa ser contada dele mesmo. Tipo, artistas precisam começar a contar coisas que não sejam só aquilo, que não seja só a pauta racialização, porque eu acho que não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 Thank you.